Chegou. Tá aqui a cachona. Vamos ver como vou fazer pra abrir e gravar ao mesmo tempo. Tava esperando muito isso aqui chegar. Muito, muito, muito, muito, muito. A mulher sabe. Isso aqui é presente da esposa. Eu tenho que, vou ter que conseguir conciliar e gravar ao mesmo tempo. Seguinte, rapaziada. Chegou aqui o presente da esposa. Finalmente, o sofrimento vai acabar. Graças a Deus. Graças a, a esposa deu esse presentinho pra gente. Veio lá da Gringa MX. É... Vamos ver como vai estar aqui o pacotinho. Veio uma camiseta de brinde pra gente é... Primeiramente, vocês querem saber como que tá sendo gravado? Vira a cara do cinegrafista, hein? Olha o cinegrafista Tem pra gravar pra gente Então é o seguinte, vamos fazer a abertura do pacote Não tem segredo, né? Mete a faca e já era Vamos abrir aqui, puxar ali Vou abrir pro lado de cá, porque tá do lado da câmera Abriu, abriu, abriu, abriu Abriu, abriu. Abriu, abriu. Ó, continuando. Aqui vem a... Ah, tem que muito ter, muito. Muito.. Não vou mandar mais sofrendo, tá ligado? Vai sofria muito aí andando com aquela com bota apertando a unha, vocês estão ligados aí que não tava dando pra andar. Não consegue, né? Do lado tem trava. Aí sim, rapaziada. Agora tá bonito, hein? Camiseta de brinde. Não sei que tamanho que é. G. Seria bom GG, mas... Já serve Vamos ver coisa Eu dou pra esposa pra esposa A esposa deu presente pra mim Vale 10% no trilhão Já foi Na próxima, né, se Deus quiser, eu vou ah, Eu sofri porque eu tava usando uma bota a, a bota branca é 43 Eu calço 44 de calçado normal E tem que sempre bota de cross Bota de cross, assim, ó tem que ser 45. Tem que ser um número acima do número que você calça. Pra ficar com folga, entendeu? E agora. Vamos ver. Certinho, acabamentinho. Tudo certinho. O negócio é vestir, né? Pra ver como que fica. Agora eu vou ficar bonito. Agora vamos fazer a transformação. Já vou partir e colocar ela. Outra vida, mano. Fala pra você, hein? Top, hein? A tá brancona. Ela serviu muito bem, sabe? Ou seja, usada. Já comprei usada ela. Uma boto muito boa. Só que é 43. Aí ela é bem. dá pra ver a diferença já bem de perto, ó. Ela é bem menor, ó. Olha, olha o tanto quase dois dedos maior. Já mudou totalmente o jeito de andar. Lógico, não vou ficar feno mais. Não vou ser mais piloto, né? Mas já vai dar pra andar melhor Deixa eu colocar outra Tá aí Ela é boa, ela tem uma proteção boa atrás Ela é articulada Entendeu? Agora eu vou poder andar de boa Sem machucar o dedão, sem machucar a unha É isso aí Quero agradecer de coração a minha esposa que me proporcionou esse presente. Obrigado, amor. Te amo. É, indico para você comprar a Bota Jet da ProTorque. Fiz a compra lá pelo site da Gringa MX. Um abraço pessoal da Gringa lá. Tamo junto. Valeu, até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like se gostou. Tamo junto, valeu. Tchau.